projeto, vocês viram que eu mudei o modelo, né? Eu tinha falado que eu ia fazer um modelo aberto, eu vou fazer um modelo fechado com capuz, tá? Bom, então a gente vai cortar, vocês vão ver que eu vou cortar ele um pouquinho maior do que tá no molde, tá? Mas no molde já vai tá no comprimento correto, ok? Só ir colocando aqui e cortando. Eu vou até medir aqui quanto que eu vou cortar mais pra me cortar mais ali, eu vou cortar... 10 centímetros a mais, tá? Pra vir cortar depois do outro lado. Bom, então, aqui, olha, eu coloquei o bolso, tá vendo? Né? Na blusa. Eu coloquei ele um pouquinho mais pra baixo, porque aqui eu vou colocar mais uma parte de tecido, né? Então, se você não for colocar, for fazer a barrinha, você coloca ele um pouquinho pra cima, tá? Gente, o bolso, é só pregar a parte de cima, essa lateralzinha aqui. Eu achei que eu fiz até muito curtinho, mas ficou bom assim, tá bom? Tá ótimo, gostei desse tecido, porque ele não aparece a costura, tá vendo? Então, eu gostei. Então, agora a gente vai montar. A gente vai colocar o lado direito do tecido da blusa com o lado direito aqui das costas. Ó. E vai passar uma costura pelas laterais. E pelos ombros, tá? Vai fechar aqui as laterais e os ombros aqui da sua blusa. Você pode passar na máquina reta, o bolso, eu costurei ele todo na máquina reta, tá? Ou você pode passar aí na sua overlock. Ó, então, você vai pegar a manga e você vai colocar. Tá dando pra ver? Tá. Lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costura pelas duas laterais aqui da manga, tá? Você vai ver que a manga, ela tá um pouco curta. Por que, que ela tá curta? Porque eu vou pôr, depois, mais uma parte de tecido aqui, como se fosse um punho. Colo, costurou a manga, já pode encaixar ela aqui na cava. Como esse tecido, ele tem bastante, bastante elasticidade, é muito fácil colocar, gente. Vocês vão ver que eu vou fazer todo esse processo ali na overlock. A touca, vamos pra touca. quatro partes, tudo nessa parte aqui de pelo. Mas você pode forrar ela com outro tecido. Eu quero ela inteira forradinha assim, tá? Então, a gente vai montar a nossa touca. Então, você vai colocar primeiro assim, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vai passar uma costura, ó. Fechando esta parte arredondada aqui. Aqui é onde a gente vai encaixar na gola da nossa blusa. E aqui é onde a gente enfia a cabeça que a gente vai dar o acabamento. Você vai fazer isso com os dois lados. Mesmo se você cortar em outro tecido, é o mesmo processo, tá? Então, essa parte fica aberta e essa parte aqui de baixo fica aberta. No meu caso, eu cortei essas duas orelhinhas aqui e vou colocar elas aqui. Só que eu não sei... Eu acho que eu vou costurar depois, gente. Não sei. Bom, depois eu vejo se eu vou pôr ou não vou pôr essas duas orelhinhas, tá? Bom, então é só ir pra máquina e fazer isso. Depois que você fechou as duas partes aqui da toca, você vai fazer o quê? Você vai deixar uma do lado do avesso e uma do lado do direito. Você vai pegar aqui, que tá do lado do direito e vai introduzir aqui dentro, né? Vai ficar tipo assim, ó. Tá? E aí, você vai costurar aqui essas beiradas fechando e vai deixar aberto aqui, que é onde a gente vai virar tudo isso, tá? Então, você fecha tudo aqui, que ela vai ficar tudo bem acabadinha, tá certo? Então, agora a gente vai pra máquina fazer aqui todos esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. E, como eu disse, eu vou fazer tudo no overlock, mas, gente, eu costurei o bolso na máquina reta. Então, se você não tiver overlock, dá pra fazer tranquilo na máquina reta, Então, tá aqui, olha, a blusa montada, né? E agora, o que a gente vai fazer? Colocar essa toca aqui, né, gente? Colocar aqui e dar o acabamento aqui. Ó, a toca, ela fica desse, desse jeito, tá vendo? Ó? Como eu falei, a minha, eu fiz inteira felpudinha, né? Mas aí, você pode fazer com outro tecido, não tem problema. Agora, a gente vai vir aqui ó, você vai achar aqui o meio das suas costas e marca aqui com um alfinete, tá? E o meio aqui da frente também marca com um alfinete. E aí, gente, você vai pegar aqui, olha, a costura aqui da sua toca, vai colocar aqui, olha, no meio das costas e alfineta. E é só ir Ó, você vem aqui, cadê aqui a minha pontinha? Pontinha com pontinha. Aqui. Essas pontinhas aqui, você põe aqui, olha, desta forma, acabando em nada, aqui bem no centro. E a outra ponta, a mesma coisa, colocando aqui, olha, terminando bem aqui em cima uma da outra. Ó, tá vendo? Aí a gente vai pra máquina agora e é só ir esticando aqui, olha, e colocando a o capuz aqui na touca, tá vendo? E aqui na frente, a minha vai dar essa sobreposição mesmo, tá? Eu quero que dê essa sobreposição. Se você não quiser, você pode deixar um espaçamento. Só que como a gente tá trabalhando com tecido, você teria que daí dar o acabamento na máquina reta, tá? Dobrar os dois pra dentro. Também fica muito bom, olha. Aqui eu costurei tudo na máquina reta, tá? Ó. Eu usei uma agulha de cabeça dourada, número 16, pezinho normal, só que eu coloquei no ponto 4. Gente, fica perfeito, ó, ó. E nem fica costura aparente, tá vendo? Então, tranquilo, na máquina reta pra quem quiser, tá? Bom, então, vamos lá agora. Só passar uma costurinha aqui, vou passar. E aí, eu volto pra gente dar o acabamento aqui embaixo, que, na verdade, é o mesmo acabamento que eu vou dar nas mangas, tá? Tá? Mas aí, pra vocês não ficarem perdidas, não saber como que eu faço e tal, eu vou dar o um acabamento aqui embaixo com vocês. Então, eu já volto pra gente dar o um acabamento aí na parte inferior da blusa. Gente, eu estou tendo um, um surto, porque <risos> essa blusa tá ficando a coisa mais fofa do mundo, sério. Eu já fiz a manga, tá vendo? Ó, tá aqui a minha manga. E agora, o que que eu vou fazer? O processo da manga é a mesma coisa que eu vou fazer aqui embaixo na barra, tá? Deixa eu só acertar aqui, que aqui tá um, um biquinho. Ó, então, a minha barra tá nesse tamanho. Eu vou cortar um tecido, ó, uns cinco dedos menores, Tá? Esse daqui eu vou cortar porque ele tem bastante elastano, então eu vou cortar ele bem menor mesmo. Na, ó, vai ficar dessa largura. Então, o que, que eu vou fazer com esse tecido? Eu vou vir aqui, vou abrir ele, vou passar, tá vendo como ele vai soltando onde não tá costurado? Ó, isso daqui que ele vai soltando, tá? E aí, você vai passar uma costura aqui na lateral, tá? E aí, você vai vir aqui e vai encaixar isso daqui esticando na sua, na sua barra. Pra dar um acabamento mais ajustadinho na blusa. Eu acabei mudando o modelo da blusa porque eu recebi uma foto de uma leitora que ela é fã da Zara. Ela compra, ela, ela mesma falou pra mim, é, acho que eu posso falar o um nome dela, acho que não tem problema, né? Isabel, ela falou assim: o guarda-roupa dela é Zara, né? E, e é caro, a gente sabe que Zara é caro. E aí ela falou que ela foi lá e ela comprou, ela mandou a foto pra mim. Da, eu só não vou pôr a foto porque tá nela a roupa, tá? Mas ela comprou uma blusa igualzinha essa que eu tô fazendo, só o bolso, que ele vinha um pouco mais pra cima, tá, gente? O bolso realmente, eu fiz ele um pouco curto, faria talvez um pouco maior, mas agora eu não vou tirar não, deixei ele assim mesmo. Então, o bolso que ela mandou vinha um pouco mais pra cima, idêntica. E a cor era diferente, tá? Ela comprou, eu não sei, era um tom de azul... Mas não era é, não é um azul bebê, era é um tom de azul diferente. O mesmo tecido e era esse modelo. Ela falou, Josi, olha o modelo que eu comprei na Zara. Eu vou ver se eu achar a foto da Zara, eu posto aqui pra vocês, tá? Ela falou pra mim que ela pagou 599 reais na blusa porque estava com uma promoção de, acho que 20 a 25% de desconto. Então, pra vocês terem ideia, aí eu falei, quer saber? Vou fazer, e eu vou ver se eu acho a foto da Zara, e aí eu ponho aqui pra vocês, por isso que eu mudei o modelo, e realmente, vou confessar pra vocês, eu vou usar muito mais esse modelo, é muito mais a minha cara, do que aquele modelo mais casaco, tá? E no outro modelo casaco, ele, já, ele vai ser, com certeza, é bem mais fácil de fazer do que esse, esse daqui tem bem mais coisa, né? Só que ele ia dar um pouquinho mais de trabalho, porque a gente ia ter que usar entretela de blazer pra estruturar ele, né? Então, eu optei por esse um pouquinho mais, assim, né? Não é difícil, mais coisas pra fazer, mas não é mais difícil, tá? Mas eu achei que valeu a pena. Então, só passar uma costurinha aqui, vim aqui encaixar e a nossa blusa já vai estar finalizada. Bom, meninas, tá aqui o resultado final da blusa. Olha, eu coloquei as orelhinhas, eu preguei na mão aí, né? Eu mostrei pregando na mão. É opcional a orelhinha, tá? Ai, meu Deus. Então, esse foi o resultado. Eu vou ver se eu consigo achar a blusa aí da Zara pra mostrar pra vocês que dá pra gente fazer. Esse tecido é muito fácil de costurar, tá? Bem simples mesmo. E foi esse o resultado. Eu amei. Se você quiser, você pode colocar um cordãozinho aqui, olha. Com certeza, eu vou usar muito mais ela fechadinha assim do que do outro jeito que eu ia fazer. Foi uma ideia muito boa que a leitura me deu aí e eu adorei o resultado final. O molde vai estar disponível no site do 36 ao 56, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero vocês em um próximo projeto.